Olá, amigos da Rádio Superdifusora. Eu sou a Luciana. E eu sou o Vinícius. E nós apresentamos o programa Vida Plena toda quinta-feira às 18h05. Queremos deixar para você as 7 dicas dessa semana. Deixe as coisas se desenrolarem em seu próprio tempo. Lembre que a maneira como você diz algo é tão importante quanto o que você diz. Reconheça atividades cotidianas e comuns como oportunidades para despertar a consciência. Melhore a sua postura. Recuse-se a dizer uma mentira, mesmo que seja pequena. Organize-se diariamente para praticar meditação. Alegre um espaço deprimente com flores. E esperamos você em nosso próximo encontro. Programa Vida Plena. Toda quinta-feira, às 18 h Aqui, na Rádio Superdifusora. Feita para você. Oferecimento Nadi. Espaço de qualidade de vida.